E aí amigos do Rio Frami, sejam bem-vindos hoje mais dois dedos de prosa e comigo ela, a Lilian. Bom dia Douglas, é um prazer estar aqui, já faz algum tempo de estar marcando né, para fazer esse encontro e hoje deu certo. Né? Hoje então, deu certo. Quando tem data marcada, tudo se consegue, tudo se realiza. Então, hoje é uma segunda-feira aí, uma semana bem alegre, porque já estamos já com a na entrada já de início de carnaval já estão pensando lá no feriado já da semana que vem então é uma semana que eu falo vai passar rapidinho já estamos indo na metade do mês também de fevereiro então tudo passa muito rápido né então vamos que vamos né vamos Dom? que vamos a gente sempre dá uma brindada aqui estamos no m7 de rio negro né Todo mundo Saúde. conhece, é um dos meus lugares preferidos para tomar café. E Lilian, esse bate-papo nasceu assim: geralmente a gente convida os amigos para tomar um café, conversar e trocar ideias. E daí nasceu, pô, por que não gravar esses bate-papos, por que não documentar isso, né, para ficar? E aí nasceu o Dois Dedos de Prosa, parceria com o Postos M7, onde vem todos eles, os de Mafra também. Uhum. E agora eu te pergunto: como que nasceu a Bela e Rica? Quando que nasceu essa empresa? Então, eu já faz alguns anos que eu já tenho comércio. É, eu acabo... para quem já me conhece, sabe que eu tinha loja de decoração. Então, fiquei ali sete anos com loja de decoração, em frente ao lojão de economia ali em Mafra. E aí, chegou um tempo que resolvi mudar o ramo. Foi, eu digo assim, é bem impactante a minha mudança, porque, é, para quem conhece... Eu conheço ali o, o Rodrigo do Lojão, ele é meu cunhado. Então foi um choque quando ele falou assim: muda de ramo ou senão fecha as portas. Daí eu. Como assim fecha a porta? Assim, aqui é a linha de decoração ela é limitada. Eu disse: Lilian, muda de ramo. Aí onde veio de acessórios. E aí eu acabei tendo aí a, a criação da Bela e Rica. Não é fácil para quem abre um empreendimento, abre um comércio, abre uma porta, é, um, é uma responsabilidade muito grande e a maior dificuldade é a criação do nome, por incrível que pareça, a Bela e Rica veio assim de noites pensando ali, da, que nome dá, que nome dá, eu queria um nome diferenciado e veio a Bela e Rica, hoje em dia pego, é uma pego, marca né? registrada, registrei já a marca, porque é um, é um nome forte. O pessoal conhece já na região, já, já se identifica na, na loja Bela e Rica. É de casa quem vai lá, os clientes sabem que se sente bem à vontade. E acabei já registrando essa marca e quero fazer um crescimento maior ainda da marca, né? Bela e rica. Que legal. Pensa em transformá-la numa franquia. Quais os teus planos assim? Pra... Pensa, franquear ela ainda e. Só que assim, eu digo franquear, até eu digo assim, é, é gostoso estar junto ali e tal, né? Mas é abri recentemente, faz um ano ali, em, aqui em Rio Negro, né? Então, é gostoso. E eu com o público eu acabo me identificando bastante, gosto de conversar. Esses dois dias de prova ser assim, é rapidinho aqui, Maria, eu vou falar. Ô, <risos> oh, mas, mas você tá eu nervosa, não precisa ficar nervosa. me cortei. Não, não. Vai que... ah, eu lembro que eu comprei de você um quadro de parede, acho que era da época da, das decorações. Da você, decoração. Você chegava lá, tinha um monte de quadro, né? Você vendia. Eu, eu, Sim. Eu me, me mudei muito. Eu era eu morava de aluguel, então eu me mudava a cada um ano um e meio, estava se mudando de casa. Sim. Então eu me mudei, acho que umas 20 vezes aqui em Rio Negro. Oh, é. <risos> e aí eu lembro que eu ia, aquele quadro ia comigo. Até que uma das mudanças caiu, quebrou, eu nunca mais pude usar. Agora. Essas mudanças, eu acho que elas são muito significativas na nossa vida, né? Você tá vindo um negócio, daqui a pouco tem que mudar. Qual foi a principal mudança que você fez depois da, da Bela Rica? Para o empresário enxergar né, que aquilo é limitante, para ele, ele fica naquele mundo tão fechado que para mim estava tudo certo, né? Aí quando vem essa mudança para Bela Rica, é... eu digo assim, quem me conhece sabe que sou ligado, meu é do ano as coisinhas de, de acessórios, tudo muito delicado, muitas peças. assim como que eu vou conseguir lidar com isso daí? Então, começou a mudança desde a, da, da, a parte que eu fechei a decoração e abri a, a acessórios. Então, a mudança é constante. É... Você ainda está em transição, é. então. Então, fica o tempo todo ali. a Não dá para se... Você veio do interior, né? Interior. Você morava no interior de Mafra? Rio Negro. Rio Negro. Rio Negro. Que, lugar? Que, lugar? É, que lugar? Na verdade... Ela é boteada é, da Lapa. É da Lapa. interior de, da Lapa ainda. É interior da Lapa. Você interior é lapiana da Lapa. então. La, é, interior da Lapa. Como que a menina lá do interior chega hoje ao que chegou? Tanta coisa aconteceu nessa vida? Então, é bastante. Eu digo assim. A gente vem, meu pai é, já era produtor, trabalhou com desbaço em madeira. Então, é, a gente vê sempre. Eu digo, quem, quem é do interior, não é que seja diferente, mas é da cidade, mas. A gente vê a dificuldade maior. É trabalhar desde cedo, ajudar o serviço de casa, a mãe ali, uh, para quem tem, o, né, no caso, nem meu irmão, ajudar o pai, sair para ajudar meu pai. E minha mãe sempre ensinou nós. Eu e minha irmã sempre são nós, desde pequeno serviço de casa. E, e ela não explicou nada dessa independência feminina. Era um serviço de casa e isso, a gente aprendeu isso. Quando veio para a cidade, a minha mãe até, o meu pai queria ficar lá, mas minha mãe trouxe nós para cá para estudar. Então, a cidade eram os estudos, né? A gente veio, eu tinha sete anos quando a gente veio para cá. É, não deu muito certo os estudos, que eu não fiz nenhuma faculdade. Mas a minha irmã acabou é, fazendo faculdade e eu acabei não, não indo para área de, digo de faculdade. Eu não, não consigo ficar muito tempo parada ali, mas adoro curso, adoro aprender. Sempre estou buscando. E é onde veio o comércio comércio para mim foi um lugar assim que se encontrou. Se encontrei. O Lili, me conta lá, você é uma empreendedora, veio do interior, né? é mulher e eu acredito que você enfrentou muitos problemas que muitas outras mulheres também enfrentam vão enfrentar. Para você, assim o que, que não pode faltar na cabeça e na bolsa de uma mulher empreendedora? Conhecimento, é, buscar sempre conhecimento, às vezes a gente fica assim limitada e sempre eu, eu sou casada sempre o marido também está me acompanhando mas a gente vê assim que às vezes você vai num curso é, 98% é homens então assim por mais que as mulheres é, hoje em dia é, acabaram tendo a a independência mas a gente vai em cursos é, a maioria é, é ainda o homem, homem. então é essa barreira de ter. só que a gente vai é. lá é para aprender ali é no geral então eu acho sim, que quando você busca o conhecimento fora e traz isso pra, pra dentro do negócio, a primeira coisa que tem essa barreira é o, né, o masculino ali primeiro. Mas é como meu marido acaba sempre sendo mais tímido e eu tendo que buscar isso, vai embora. Então, é, nunca ter medo, né? Essa é a, é a chave. É medo e, e assim, deixar ele assim. É bom estar junto com você, mas Deixar um pouquinho mais de lado e procurar a busca sempre, sempre, sempre. E na bolsa mulher? Na bolsa mulher, o que, que não pode faltar, né, gente? <risos> Acessórios. Acessórios. <risos> não, mas é, a gente brinca assim com. É, Porque bolsa mulher bolsa. tem de tudo, né? Acho que tem, tem até tudo. fusível, tem. Tem, não. Pra quem é mulher preparada, então <risos> nunca falta. A minha mãe fala: é uma mulher prevenida, vale por 10. E realmente. Eu digo assim, a, a minha irmã diz, Lili tem tal coisa assim, tem. Vou na minha bolsa e acho. É, <risos> gente, é desmagulha com fio, é tudo. É remédio pra isso. Então a gente sempre é, é prevenida. E sempre, né, eu digo assim, acessório. Tudo tem na bolsa, tudo. Você sabe que uh, eu sou casada há 22 anos já. Eu tenho uma filha de 20 e acho tem fantástico, assim, porque a Michelle, ela não tem esse lado empreendedora. Uhum ela é mais no cantinho dela não é mas ela tem uma visão assim de mundo muito grande então ela sendo numa reunião para conversar ela bate o olho e fala assim ó oh, não vai que aí não tem segurança né oh, aí vai que vai dar tudo certo é isso tem na mulher né? e praticamente todos que eu converso amigos meus eu falo assim, não realmente minha esposa se ela falar vai vai é um certo sentido <risos> o que é que tem nessa É um certo sentido o é, Douglas, o que, que eu penso assim nesse sentido de a gente chegar lá na frente? É, vocês homens, é claro, vocês estão é, focados ali e nós já estamos focados aqui pensando lá, sabe? Então, claro que às vezes tem homens também que são assim, mas eu acho que o lado feminino acaba vindo assim com mais rapidez, nesse sentido, sabe? A gente começa como hoje em dia, no empreendimento. Quem? gasta mais é a mulher talvez a gente já consiga enxergar esse lado já lá na frente quem vai poder gastar mais ou aqui esse lado é mais por essa direção aqui é mais tranquilo então eu acho que talvez seja isso a diferença da, da mulher ali no, no seu sentido a gente já pensa lá na frente né quem vai consumir é, tudo é que nem hoje em dia o pessoal chega as, as clientes grávidas lá na loja né, eu, eu tenho um carinho muito grande por criança, não sou mãe ainda, mas é, meu carinho é muito grande por criança, quem, quem me conhece sabe. E às vezes chega a mulher grávida, ela, o que, que é? A primeira coisa que o que é? É uma menina, nossa, a gente torce tanto quando vem menina, porque a gente sabe que a mulher ela vai gastar mais em lacinho, pulseirinho, colarzinho, brinquinho. Para mulher, é finidade de, de. A gente falando de acessórios, né? É muito grande. Sim. E para pia já é mais. Eu tenho uma dificuldade muito grande achar é, acessórios, coisinha masculina sabe, para menino. Então, quando é menina, é bem assim já, você, opa, vem mulher aí, vai gastar mais e assim vai, né? E desde que vem a mulherada aí. <risos> Ô Lília, para nós encerrar nosso bate-papo, eu te pergunto em relação a, a preconceito. Você chegou a viver preconceito, a ter algum tipo de problemas assim? Não, graças a Deus não. É, eu, eu, assim, pra mim, é, Deus em primeiro lugar, em tudo que eu faço, entregando nas mãos de Deus E, assim, eu viajo muito, já viajei praticamente três anos sozinha Meu pai acompanhava do lado, meu pai é, já é um senhor para mim não ia viajar sozinho, porque, no, no caso, ele viajava junto comigo Porque se acontecesse uma coisa na, de madrugada, que a gente sempre viajava de madrugada Ele tava ali comigo para não estar tá sozinha no, no ABR, ou, né, alguma coisa assim mas nas minhas compras, é, no, nunca teve nenhum problema, graças a Deus, de Ah, porque você é mulher, ou você é isso, ou é, depois eu atendo Nunca tive essa, esse problema, graças a Deus Então, é, nos negócios, tanto ali na loja, pessoal, nunca assim, por ser uma, uma mulher empreendedora Nunca tive esse problema, nunca tive nenhum, nada assim de de maiores é problemas. Isso, uh -huh. então... e, e como que nasceu a ideia das sombrinhas? Porque fez um sucesso aquelas sombrinhas. Ah, então. O que acontece, Douglas? Eu gosto sempre de novidade. Novidade pra mim... Que minha... parou a cidade, né? todo mundo tirando foto. Isso. E foi, e chuva, e chuva, e não parava dentro da chuva. Mas o que que foi? Eu com a Priscila ali, a gente sempre assim, procura novidades. Só que... Falar, todo mundo fala, né empreender, todo mundo né, fala, empreender, só que a gente botar em ação, doulas, é uma dificuldade tão grande, tão grande, da gente executar. Então, assim, aí veio a ideia, já, ali que a gente podia fazer alguma coisa diferente na, na rua, aí tá, deu uma vez, a pessoa né foi até num, num acho que no lado do Paraná, do Paraná, aqui em Guarapuava, se não me engano, e ela viu dentro de um restaurante, assim, as, as sombrinhas, ela disse, olha que legal, eu disse, cara, é isso, ir pra rua. Tá, a gente tem as ideias. Vem o Sampaio, que é o nosso eletricista ali. Como que se faz? Você fala, pois é, mas o que vocês querem que eu faça? Ele fala assim, não sei, a ideia é essa e vamos ver o, que, que, deu, o que, que sai daí, né? E ele é sempre um nosso companheiro, nosso ali, de sempre. Não, vamos tentar assim, assim. E aí, aí Sombrinha foi, assim, é uma decoração que, eu digo assim, foi a que mais fez sucesso. Né? O pessoal veio de fora, as escolas vinham assim para passear no, no, aqui no... no no, no seminário, e em Mafra eu na Rua da Sombrias, então foi muito legal, foi muito, foi um sucesso grande, ali ficou uns dois meses de chuva, né, porque, quem diz, é, alguém, não sei qual que foi a benção, que colocou assim, ah, diz a lenda que depois que as minhas colocaram as nunca mais parou de chover, e aí me veio essa, essa, essa postagem, e quando eu vi... Eu, na hora, mandei para a Priscila, sabe? Falei assim, Priscila, olha o que falaram da nossa rua lá, né? Da disse, a gente tem que ver o lado positivo disso. Daí, o que que vê? Daí eu, nasci, daí eu digo no outro dia lá, para eu disse, o que a gente pode fazer? Daí eu sentei até com a minha gerente, com a Isa. Se isso, que a gente pode levar isso para o lado da brincadeira? E para divulgar até mais, né? Daí ela veio a ideia de desalento, que enquanto você não tirasse foto na Rua da Alegria, na Rua das Sombrinhas, não ia parar de chover. E o pessoal começou a ir lá e, e tirar foto e postar. Eu já postei, eu já, eu já tirei a foto. Então foi ali uns 20 dias de, de muita postagem. Foi um. Uh -huh. muito e legal. aí teve uns dias que parou de chover, mas logo veio a chuva de novo. Mas tá tudo certo. Foi uma decoração que a gente gostou bastante. É curtiu bastante, deu um trabalhinho, mas foi uma decoração bem legal. Foi bem... esse ano vai repetir, final do ano, as sombrinhas ou vem outras coisas aí? Então, agora vem pro Dia das Mães. Agora ficou responsável de ter tá a fazenda Não, uma pressão tão grande. <risos> mas vem agora a decoração pro Dia das Mães, que é uma data assim que é muito gostosa também. Então vem o Dia das Mães ali, daí a gente vai estudando ali para né, festa junina, julina, que a gente sempre aproveita também. A decoração da, das sombrinhas, o é, que aconteceu? Ela é uma decoração que ela teve muito. Assim, dava o vento, soltava, a que todo dia tá lá fazendo um, a manutenção. Então foi um.. Assim, a manutenção dela foi bem. quase todos os dias lá o Sampaio lá fazendo um ajuste. Mas o pessoal pede. O pessoal pede até hoje a, a, volta, a volta das sombrinhas. Ah, coloca de novo a sombrinha, mas a sombrinha já não deu para aproveitar as mesas, tá? <risos> <risos> foi descartado. E aí, um é. investimento considerável é. também, né? É. É um investimento que a gente faz. A gente faz com amor, com carinho, tudo isso, gente. É, tem um custo atrás disso, mas é, é gratificante, gratificante. gratificante. Então, isso acaba ficando a parte daí. Lilian, chegamos ao fim do nosso café. O meu café já acabou, você nem tomou tá ainda, não para ando, de ando, falar. Ando, eu começo a conversar, estou <risos> esse pão de queijo. Aí, ó, tá aí, aí, ando, é todo seu. Vou, vou. Oh, desejar para você sucesso, para você, o seu marido, né? A Bela é rica que seja. veio a segunda, que venha a terceira, Bom, vem a quarta. Amém. Né? Sim, Cresça e o que dependendo da gente para estar junto e ajudar, conte sempre comigo e correr uma Framíx. É o Máxima Mix é um, eu digo, é um carinho muito grande que eu tenho, né, Douglas. A gente é, é um ali na, na, nas redes sociais a gente sempre tá qualquer coisa que vai a gente vai nas redes sociais a gente vai no Máxima Mix a gente sempre procura ali e sempre tá ligado, antenado e, e é rápido na verdade, né? É rápido o as postagens ali, então isso é legal porque às vezes acontece coisa o pessoal atrasa muito e vocês são muito rápido, então isso é bem bem legal. E já adiantando, né, pessoal, o Mafra Mix, já estamos combinando aqui com o Douglas, é, em março tem aniversário da loja de Mafra, a gente vai fazer uma live bem especial, mas antes a gente faz ali mais um, um, uma pautzinha com, com, com o Douglas para anunciar a vocês bem certinho o dia e que vai e ser vai bem ter legal, novidade, né? vai ter tem novidade. novidades. Uhum. Só tem uma falta no Rio Maframix hum. A tua publicidade lá, 24 horas. Elas estão fazendo uma falta lá. <risos> vamos, vamos fechar esse ano, vamos fechar as publicidades. Esse ano a gente está investindo bastante no marketing. É, tudo tem o tempo certo, sabe? A gente, é, a gente estuda isso. É, a gente estuda a gestão de pessoas, os comportamentos. É, inteligência emocional, né, para quem conhece minha irmã também, lida com é coach então a gente tem, É tudo uma busca, e esse ano, 2023 é, Quando deu a virada né, de, de 2022 para 2023 é, Até eu fiz uma, uma reunião de alinhamento com as meninas E esse ano, é, eu sempre procuro uma palavra assim, para o meu ano E esse ano é o ano da, da palavra atitude né? Então, às vezes a gente fala, fala, fala e acaba ficando. Então, esse ano é uma a palavra minha de 2023: é atitude. Então, é o um Marte que está vindo, então vamos que vamos. Vamos para cima. Atitude. Foi um prazer participar contigo. Obrigado. Leva um abraço para todas as meninas lá da loja. Será entregue. Você vem chegar lá, estão sempre sorrindo, sempre ah, felizes. É. E faz ah. o, isso faz a diferença no atendimento. Você chegar no lugar o pessoal tá sorrindo já te dá uma vontade esse ah, de comprar, é. né? É bom eu digo assim ah, para as meninas é independente do dia nem de sempre de estar tá num, num bom dia naquele dia animado eu sempre procuro Douglas quando eu acordo sempre procuro escutar uma música ali uma coisa que te, que o teu dia começa assim como você abre os olhos então o teu dia a partir daquele momento se abriu os olhos agradece a Deus por mais um dia está abrindo os olhos né e sempre escuta uma música um hino ali que traz para o dia todo então isso tenta levar para as meninas porque a gente tem um fluxo de, de pessoas ali grande. E a gente, nossa, por trás de cada um, a gente não sabe que, que, como que está sendo o dia daquela pessoa. E o sorriso, o abraço. É, esse ano, para quem passar pelas lojas Bela Rica, vai ver o diferencial do nosso atendimento. Que é o servir, servir um chazinho, servir uma água. Então, o nosso diferencial esse ano é isso. Porque as pessoas estão muito sendo ou atender ou vender e só. A Bela Rica não... O último é atender, o vender ali, sabe? O último é a, é a questão é, monetária, financeira. Eu gosto mesmo de, Até de a agradar qualidade. a qualidade do, do, do Então, cliente. já sei quando eu quiser um cafezinho frio, aonde eu vou. Vai lá, um chazinho... Queijo, queijo, pão de queijo também, Pão de queijo. Eu estou com essa ideia do pão de queijo, ó. Mas Entendeu? é um diferencial da, da, equi, da equipe Bela Rica esse ano, é o servir. Né? Uma água gelada, um chazinho, um cafezinho, pode passar lá aqui. Vai ter. vai ter, vai ter, vai ter. Gente, isso aí é empreendedorismo e eu fico feliz quando a gente tem um bate-papo assim. Gostou desse bate-papo? Então entra lá nas redes sociais do Rio Maframix, Facebook, Instagram, YouTube, comenta, curta, compartilhe. Agradecer ao pessoal ideia, MC, né? o pessoal do MS. Dá ideia, né? O Douglas, eu acho muito interessante às vezes quando é, tem essas. O pessoal ajudar às vezes é, dá ideias, uhum. dá dicas, viu? Faz isso, faz aquilo. Cara, é muito legal, pessoal. Na, é muito show. Manda lá, às vezes, uma ideia, né? O que, que vocês querem que eu com o Douglas faça na próxima entrevista, Sim. né, Douglas? Olha só. Eu acho muito legal. Pessoal, dá ideia, dá dicas. É, adoro dar sorteio, fazer sorteios da, da loja. Quem sabe, né, Douglas? Às vezes, um, um cliente trazer até nós aqui também. Com certeza. Né? fazer um... um diferencial. Tem muita coisa para fazer <risos> e esse povo tem uma atividade incrível. É. Não, o pessoal dá ideia, a gente busca, vai atrás. pode ter certeza que essa ideia do servir... Veio de, de ideias que o pessoal deu também, deu de dicas, né? Uhum. É bem legal. Eu gosto. São coisas tão simples que muda né? Muda tanta Faz coisa. Faz a diferença. Obrigado, Liliana. Obrigado, Douglas. Obrigada a todos que estão acompanhando. Espero vocês na loja Bela e Rica Acessórios, Santa de Rio Negro, de Mafra. Dá dicas aí para mim com o Douglas também, da próximo ao um encontro. E espero vocês. Tenham uma semana abençoada. Um ano de 2023 muito, muito repleto de realizações para todos. E muita saúde. Saúde primeiro, né? A gente tem, com saúde dá tudo certo. Deus em primeiro lugar saúde. Isso aí. Obrigado por você que nos acompanhou e a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.